A recém iniciada década de 2020 está se mostrando uma verdadeira era das trevas para o cinema, com muito lixo ideológico de qualidade sofrível que se destacam pelos roteiros ruins e produções decadentes, onde até mesmo os efeitos visuais estão no movimento de regressão contrária ao desenvolvimento tecnológico. Nesse contexto fica cada vez mais difícil encontrar algo interessante para assistir necessitando de uma garipagem atenta para se encontrar boas obras, e para ajudar a economizar um pouco de seu precioso tempo, hoje lhes apresento o filme Gold, ou O Deserto do Ouro. Olha você, você está sobre um grande, grande de toda vida, você não sabe você pode ficar. Lançado no início de 2022, o filme australiano nos apresenta um mundo pós-apocalipse devastado por guerras onde o protagonista empreita uma jornada pelo deserto em busca de uma colônia onde poderia se estabelecer como escravo, sendo a melhor opção mediante as condições de vida hostil que enfrenta. Hard labor. Afraid hard work. Yeah, well it ain't just the hard work. The damn place. I'm from no of salt. O plot gira em torno de uma gigantesca pepita de ouro encontrada numa parada despretensiosa para tirar a água dos joelhos. O achado é tão grande que nem mesmo com a ajuda do carro consegue extrair, sendo necessário buscar maquinário adequado, gerando um impasse entre os personagens mas que termina com o protagonista vigiando a rocha dourada à mercê das hostis intempéries do árido do deserto. A partir daí, a trama se desenrola com o protagonista comendo o pão que o diabo amassou para se manter firme como sentinela e proteger aquilo que viria a ser o financiamento de sua emancipação daquela existência degradante e sem ruim. A obra faz um resgate bem executado do estilo clássico de desolação e ganância iniciado na década de 20 com o um clássico do cinema mudo, Greed. Onde o protagonista após perder tudo empreita uma jornada ao Vale da Morte para minerar quartzo em meio a paranoias. Uma estrutura narrativa bastante explorada posteriormente em filmes como Mad Max, A Boy and His Dog, Eu Sou a Lenda e O Livro de Eli. Gold é uma obra minimalista dirigida por Anthony Hayes, a equipe de um homem só, que também atua como protagonista sendo ainda produtor e co-escritor junto com sua esposa Paul Smith. Assim como Mad Max, utilizou as paisagens áridas do Outback australiano como cenário para as filmagens. Sendo um filme com pouquíssimos diálogos, tão poucos que nem sequer o nome dos personagens são ditos, contribuindo também para a desumanização deles. Em contrapartida às escassas palavras, o filme explora de forma muito competente a sonoplastia enfatizando os sons ambientes, o que garante muita imersão, valendo a pena ser consumido num som de boa qualidade ou fones de ouvido. A maquiagem também é excelente e consegue externalizar as angústias do personagem, principalmente no que diz respeito à degradação de sua pele sobre a radiação solar. O clima desolador e angustiante é representado em tela através da fotografia de Ross Gardina, que optou por tons desaturados característicos do gênero, bem próximo de uma coloração monocromática. A ausência quase completa de cores como o azul e verde na paisagem, combinando luz dura na pele e o brilho especular do suor, transmitem a constante sensação de calor escaldante sem falar nas intermináveis moscas do Outback. Sempre buscando umidade nas mucosas expostas estabelecendo um ambiente estéreo de clima angustiante. Gold é uma produção minimalista com poucos diálogos, personagens e efeitos visuais. Mas a escassez desses elementos não compromete em nada a trama, muito pelo contrário. Entregando uma produção eficiente que esbanja qualidade através de seus poucos recursos. Um filme indispensável nos dias atuais por trazer uma boa dose de entretenimento legítimo de altíssima qualidade que contrasta diretamente com a quantidade massiva de lixo audiovisual sendo entregue por Hollywood nos últimos anos. Com uma régua tão baixa e mesmo admitindo não ser um filme para todos, até então, na opinião desse que vos fala, Gold ostenta o posto de melhor filme de 2022. Eles estão deixando a gente sonhar. Se gostou do conteúdo, deixa o like e compartilha. Nos vemos na próxima.